Embaixo de cada livro existem ícones para acessar as diferentes atividades. Para ler uma obra, clique no ícone do livro. Use as setas para navegar pelas páginas. Caso você queira dar um zoom no livro para aumentar as letras, clique duas vezes sobre o texto. Para aumentá-las novamente, clique mais duas vezes. Clique na lupa no canto inferior direito da tela, para retornar à versão original da obra. Navegue até o fim para ler toda a obra e liberar as atividades do livro. Clique no botão rosa para concluir a leitura. Nesse caso, eu ganhei zero pontos porque eu passei as páginas muito rápido e não concluí a leitura. Os livros possuem métricas de leitura, ou seja, um tempo mínimo no qual os alunos devem ler as obras. Esse tempo varia de acordo com o nível e foi estabelecido a partir de pesquisas do Instituto do Cérebro da PUC. Se você não atingir o tempo mínimo, o livro não será contabilizado como lido e os jogos e as atividades de leitura não ficarão disponíveis. Os livros possuem marcadores de páginas. Se você sair e voltar para uma obra, você terá a opção de continuar a leitura de onde parou ou de reiniciá-la.